Recentemente descobrimos que o revestimento do rei ocorre quando você adiciona o seu haki do conquistador... Combinando tonalidades com seu haki de armamento e criando um poder avassalador E controlado por bem poucos com maestria Mas o que acontece quando se combina elementos com haki de armamento? Um novo revestimento surge capaz de gerar até mesmo raios de outras tonalidades As chamas azuis são reais e Sanji é uma pessoa capaz de fazer tudo isso Quero saber como funciona os novos poderes do despertar de Sanji? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que episódio foi esse hein? Nossa, parecia que tava estava assistindo um filme, saindo é diretamente do cinema Belíssimo, um dos episódios mais bonitos que eu já vi em One Piece E olha, é muito difícil fazer isso pra uma série que tem lançamentos semanais, convenhamos Obviamente que tem seus altos e baixos aqui em um ano Mas eu gosto quando eles pegam episódios principais, centrais e dão esse toque, toda essa beleza de arte e aqui foi sensacional. Mais ainda, chamas azuis, finalmente aconteceram. Vocês ficaram rindo eu sempre acreditei que isso fosse <risos> acontecer. Mas tem um detalhe muito mais legal aqui. A combinação dessas chamas com o haki de armamento. O que gera isso? Como funciona essa nova tonalidade que somente Sanji pode utilizar? Quer saber tudo sobre o poder do Sanji? Assiste até o final porque tá muito bom esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se gostar das chamas azuis, aí eu peço para você se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, né? Dispara aqui, like para dar uma força. Agora com vocês, tudo sobre o belíssimo One Piece 1061. Vamos lá, pior geração. Podemos falar que nosso episódio começa pegando fogo. É o ápice da luta de Sanji vs Queen. Que tem uma enxurrada de informação e novidade. E claro... Beleza, volta a dizer, esse é um dos episódios mais bonitos de todo One Piece, coisa a nível de cinema O que me deixa bastante animado para ver a luta de Zoro e King e claro Luffy contra Kaido como vai ficar Não espero nada abaixo disso Agora falando da luta, Queen está atacando o Sanji utilizando um novo golpe chamado Spark Queen Que é um feixe de laser que sai dos seus olhos O Sanji Pully acaba se lembrando de um outro golpe nomeado com Sparking De Ishiji, seu irmão, mas não só isso, o Queen também dá um golpe chamado Henry Queen, onde o Queen ele cobre todo o seu corpo com eletricidade e estica o pescoço para pegar o Sanji. O golpe é muito similar ao Henry Blazer de Niji, o que faz com que o Sanji caia no chão devido à brutalidade desses golpes. E então temos uma revelação que eu achei surpreendente. O Queen consegue replicar todas as técnicas da Germa Double Six. E escondeu isso de Sanji esperando ele vestir o seu traje para o derrotar. E com isso provar a Judge que ele é um cientista superior a ele. Queria deixar aqui uma curiosidade para vocês que eu tenho certeza que você não notou nessa luta. Olhem para a Queen e notem como Sanji está lutando contra um animal invisível, redondo, bigodudo, chamado de Rainha enorme e claro um cientista da medis que utiliza óculos, sim o Queen ele é uma junção de todos os inimigos que o Sanji já enfrentou em sua jornada. Absalom, Satori, Jabra, o Wadatsumi e Wanzer. E somado aos poderes dos irmãos de Sanji. Olha que legal, estava na nossa cara desde o princípio do arco. É por isso que eu amo One Piece, porque eu sempre me surpreendo com esses pequenos detalhes deixados pelo autor. E olha que interessante... Queen é o Jerba definitivo. Não é de se admirar que o Sanji não tenha lutado com totalidade contra seus irmãos no final de Holy Cake. Porque lutar contra o Queen é muito mais satisfatório. Já que ele é o Judge... Com todos os poderes dos seus irmãos. E eu queria destacar aqui o Queen dizendo sobre replicar os poderes da Germa Double Six. O Queen não disse que as habilidades da Germa são replicáveis à toa e por nada. Porque isso definitivamente pode entrar em jogo mais tarde com alguma possibilidade ligada quem sabe ao Frank. Que pode consertar o traje do Sanji, melhorá-lo ou mesmo copiar algumas das tecnologias. O que seria bem interessante o Frank replicando isso para ele mesmo. Ou quem sabe dando um traje para o sopro para o Nami seria bem legal. né? Mas bem. Sanji se irrita com o Queen, o comparando aos seus irmãos. E enquanto está preso, o Sanji se lembra do Winchidanton, que é um golpe do Yonji. O Queen começa a girar o Sanji colidindo contra paredes e portas em uma alta velocidade. E esses golpes fazem Sanji sangrar. O poder de ataque do Queen é uma loucura total nesse episódio. Se lembrem de como o Sanji resistiu bem ao cobra bráquio, aquele estrangulamento que supostamente destruía ossos e órgãos de mestres do haki de armamento até a sua morte. Depois quebrando uma espada com o seu pescoço. Foi mencionado que o haki do armamento também não seria capaz de fazer isso. Foi o exoesqueleto do Sanji, mesmo assim o Queen foi capaz... De ir além e colocar o Sanji no chão por duas vezes... Sangrando e o fazendo lutar para se levantar. Pensem e o condanificado ficaria alguém... Que não tenha a durabilidade e a velocidade... Que o Sanji tem, e se valendo disso, o Sanji utiliza um chute flamejante que destrói o braço mecânico da calamidade, emendando um acerto bem no seu estômago que o faz sangrar. Queen está enfraquecendo também, e o Sanji percebeu isso, mas de repente o Queen ri e fica invisível. Sua próxima habilidade é o Stealth Black, que absurdo! Esse personagem. Bom, o Queen é um engenheiro especialista em aprimoramentos cibernéticos. É um gênio da medicina que criou diversos vírus mortais. Ele tem técnicas capazes de destruir mestres do Haki. Ele tem feixes de laser como o Kizaru. E agora ele pode imitar todos os ataques da Germa Double Six. Como isso é possível? Você se pergunta. A resposta é muito simples, meus amigos. É porque é assim que os dinossauros caçavam no passado. Quem <risos> que ficou invisível? Se surpreende com o Sanji também sumindo, mas ele desaparece porque está se movendo em alta velocidade. Olha só que curioso, isso aqui é confirmado pelo autor, hein, galera? Que sim, o Sanji pode ficar invisível. Graças a sua velocidade de movimento O que é insano E provavelmente acaba de colocar o Sanji Como personagem mais rápido do mundo Sem uma Akuma no Mi Talvez quem deve chegar perto disso agora É o Shanks e os seus piratas Que tem uma velocidade absurda também Mas é notório ver onde o Sanji está agora E na boa ele tem potencial Para ser um dos piratas mais poderosos dos mares O Sanji é um cozinheiro Imagina se ele treinasse como o Zoro que a todo momento está praticando Vemos então um pequeno rato entrando na sala Ele é Shuji, o animalzinho daquela geisha chamada Ozome. Que o encontra mas não percebe os dois lutadores invisíveis E vai em busca do seu rato de estimação E é quando temos a revelação de que ela rejeitou as propostas apaixonadas de Queen por diversas vezes E foi o Queen quem aplicou o que ele chama de castigo celestial na moça Não foi o Sanji que a machucou e sim Queen invisível que agora quer derrubar a garota novamente, mas o Sanji está voando no ar e consegue ver o Queen se aproximando da garota e se prepara para atacar a calamidade. E aqui temos o ponto alto de tudo, o Sanji mescla o uso do seu exoesqueleto, força! Velocidade combinando com seu hack de armamento para gerar as chamas mais letais e quentes que ele já utilizou. Sua perna brilha e a compreensão de Sanji sobre o seu corpo atingiu o máximo onde ele utiliza o Refresh Jumble. Acertando o Queen e conectando alguns ataques fechando com um nomeado chamado Beef Burst. E galera, finalmente aconteceu. As chamas azuis eram reais. Eu sempre acreditei e vocês riram de mim quando eu disse... Cavalo... <risos> Convenhamos, ficou belíssimo as chamas azuis. São sim o um nível acima de temperatura. E sem dúvidas, depois de ver o quão belíssimo isso ficou animado... As chamas negras deveriam ser uma realidade. Seria bem legal para combinar com a alcunha do Sanji, o Perna Negra. Porém, eu queria trazer aqui um ponto do mangá para combinar com esse belo desfecho. Se você olhar no mangá, notem a coloração do Haki aqui que está bem branca ao iniciar as chamas azuis. Isso porque, galera, muito provavelmente... O Sanji acabou de alcançar uma nova tonalidade ao mesclar as suas chamas com seu haki de armamento. E isso é completamente insano. Porque automaticamente eu penso em Luffy com seu Red Hawk em chamas. Que não replicou o mesmo efeito de raios de haki com chamas que vemos aqui com o Sanji. Porque isso é genial. Porque Oda traz novas possibilidades. E não precisamos ficar amarrados ao revestimento do haki do rei. Ser capaz de combinar força, velocidade e fogo com o haki do armamento avançado, isso é incrível. Ser capaz de combinar força, velocidade e fogo com o haki de armamento, tornando algo totalmente avançado e novo, é incrível por si só. Notem que Katakuri não tem revestimento do rei, o Marco também não tem. E essa é a beleza de One Piece, muitas habilidades diferentes se misturando para compor a força geral. De um personagem, Sanji acabou de ganhar um destaque completamente novo. Só Deus sabe há quanto tempo estou esperando também que Sanji faça uma luta durona como essa. Pela reunião de todos os seus inimigos condensados em Queen. Essa é agora a minha luta favorita de Sanji perna negra. Vale mencionar que seu hack de observação deve estar no mesmo nível do Luffy agora. Para ser capaz de detectar e lutar Contra um oponente invisível em alta velocidade E eu realmente espero que o Sanji também obtenha a visão do futuro Porque ele é confirmado um especialista em hack de observação do trio monstro E eu acho que acrescentaria muito à tripulação se a asa do Rei Pirata tivesse esse poder E já foi sugerido inclusive que o Sanji poderia conseguir despertar o hack de visão futura Quando ele esquivou daquele feijão do Katakuri O One Piece Vivre Card, da Tabuki do Sanji tem uma menção interessante sobre essa passagem Diz que ao ler o movimento do sinal tais emoções você pode captar a situação ao seu redor e evitar o perigo E algumas pessoas veem o futuro um pouco à frente Devido a uma disciplina extraordinária a Visão do futuro é perfeito para Sanji Porque ele é bem calmo em combate e é preciso calma para usar esse poder em totalidade É por isso que o Luffy não consegue utilizar Com tanta proficiência a visão futura E não vamos esquecer no capítulo 998 Que tem aquela piada do Sanji sumir para ir atrás das mulheres gritando Mas o Luffy e o Jinbei não sentiram o que fez o Sanji se afastar deles E o Luffy insere Insinuou que se o seu haki de observação fosse melhor, ele teria sentido algo indicando que o Sanji sim está à frente do próprio Luffy nesse quesito. E eu acho que a perfeição desse episódio está em mostrar a combinação belíssima com esses flashbacks finais com seus Nakamas e seu verdadeiro pai, o Zeff. Isso não tem no mangá, então saibam que não foram as boas memórias que aumentaram o poder das suas chamas. E sim, a sua raiva, é assim que funciona, quanto mais intensa, mais forte é o poder do Sanji. Talvez essa seja a minha única crítica a esse ponto do episódio, porque pode causar confusão do que realmente aumentou o poder do Sanji. Mas sabendo que ele viveu um inferno de memórias em toda a sua vida, por que não o ápice do seu poder ele realmente conseguir converter boas memórias em força pura também? Muito legal essa coisa do Queen ser a união de vários inimigos do Sanji, né? E as chamas azuis. Eu adorei. Eu espero que tenha um aumento disso para as chamas negras. Que são tão icônicas em diversos animes. Combina perfeitamente com a sua alcunha. E mais ainda, essa nova capacidade de mesclar elementos com o Haki do Aumento é algo surreal. Já tínhamos visto isso na novel de Portigas de Ace. Onde ele faz literalmente parar de nevar por conta de mesclar toda a sua aura. Com a sua fruta das chamas Isso pode indicar que o Sanji tem haki do rei? Bom, isso fica para um outro vídeo Eu acho que o Sanji vai ter haki do rei Faz sentido, convenho, né? O Zoro, o Luffy, o Sanji, o trio monstro fechando Pode ser que essas chamas utilizadas agora Essa mescla vai muito além do puro haki do armamento Bom, Sanji conseguiu uma nova tonalidade, é insano. Chamas Azuis com esse Haki dando uma nova combinação, é uma força aí tanto. Não à toa venceu o Queen, que é um monstro total em defesa. Lembrem que essas Zoans ancestrais são as mais duríssimas para se derrubar e ele conseguiu fazer isso. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, me diz o que você achou da animação e desse episódio total. Faz seu review, coloca aqui nos comentários, tá bom? Até a próxima, valeu por assistir, fui!